Começar o vídeo de novo. Que é assim que funciona. A gente pega o ruim e joga fora. É a última partida, hein? The last warning. Vai, pega de novo. Eu tô igual a Beyblade aqui pra mim. Tô girando. Tchau! Vou colocar o solo já, que é pra não ter amizade, só caos. Entendi eu ganhar, ganhei, eu ganhei. Se você ganhar, eu ganhei também. Se você perder, eu ganhei também. Final. Só ganho. Esse é o nosso objetivo. Ó. É, lascar o amiguinho. Perder é para os fracos. Aqui eu só venço. Eu fui, não, que fosse. Meus cachorros resolveram dar uns latidos aqui. Eu ter perdido 10 rodadas. Eu vou ganhar isso aqui, pô. Fala o cara que <risos> nunca ganhou uma partida no Fall Guys. É, ué! Você duvida tá eu ganhar isso aqui? Duvido, meu Eu falo do seu ouvido. É. A cidade a desse é mó estranho, mano. Parece um Fall Guys parrudo. <risos> Fall, Guys, Fall Guys parrudo. Fall Guys parrudo, pô. Nunca joguei nesse. Cara... Eu, né? A gente literalmente jogou a passada essa aqui. É. Só jogou uns um bagulho que move no meio. É só andar rap. Pelo que esse negócio vai lascar, ó. Só andar reto. Só andar rap e meio pelo meio, porque pelo meio tem um bagulho que volta. Ô oh, mas eu tinha, eu tinha um cara ido numa partida que tinha um cara que ele tava com um skin que tinha um alienígena abraçando ele. Okay. Eu adorei a skin. É uma skin de um alienígena abraçando o cara. Tipo aquela calça lá que é, é meio calça e é meio alienígena Eu vou perder na primeira mano. Eu também Que legal, coincidência Coincidência, eu vou perder na primeira mesmo mano. Eu não, Eu, eu cheguei Cheguei não, eu bati de cabeça na parede cabeça. Ah, perdeu. <risos> a gente mostrou toda a nossa habilidade Não, não, mais um Tem que passar lá na primeira eu Não vou embora assim não Aí vamos a última, passou um minuto Perdemos. Não, vou começar outro vídeo assim, porque é assim o ruim nós joga fora. Aí é não, vamos. O cara perde em um minuto. Tem que dar pra reciclar. Dá pra reciclar esse um minuto de vídeo. É. Se eu ver que quando eu editar vai dar menos de sete minutos, eu adiciono. Vai dar menos de cinco segundos. O cara só corta assim. A gente vai ganhar. Aí corta pro final da primeira partida ali de perdeiro. É. Essa aqui eu é vou ganhar. Você duvida? De novo. De novo. Vou ganhar de novo. de novo. novo é A história se repete vou perder, então vou perder muito nessa aqui. Eu vou perder de primeiro, vou cair no primeiro buraco que tiver. Ontem uma partida que eu falei isso antes, eu literalmente caí no primeiro buraco que tinha na fase inteira. Gira, tira. Tá ligado aquela lá que é, que é equilíbrio o né, negócio? Então eu fui pular e eu entrei no buraco que tinha então, a plataforma e o spam. Deve ser legal jogar com alguém com Toretti. Deve é mó legal jogar com o Dileira. A gente já é quase assim, a gente manda os um negos bagulho aleatório, do nada. Rapaz! Rapaz, que é isso, meu filho? Calma! É. A gente tá de boa aqui do nada. É um Ui! Do nada. Eu sou rebelde! O <risos> cara é maior pra 2016, do nada! Cara, deu um flashback de SBT 2016. Lógico eu vi essa creche aqui, mano. 25 de março. É, as criancinhas aí não pegar o live E eu vou na frente delas, ó. afinal eu sou o mais velho. Tem que me respeitar. Eu imagino muito você pegando na fila da comida e falando assim, deixa eu passar aqui na frente que o outro é mais velho. <risos> Você falando isso para as crianças de 6 anos de idade, tá ligado? E eu com 16. cara com 16, uma arma, crescendo barba, quase. Eu meteria uma dessa. Muito fácil. Claramente eu meteria uma dessa. Olha o Dandiente se matando. Ah, eu me matei também. Agora? Bora passar? Vou ganhar! Opa. Cadê, cadê o cara? Vou perder! Não ah não, eu tô, eu tô igual o cara da parte anterior, não vai dar não. não, não no vídeo do cara ele não ganha mano. É? Confirme agora que agora eu vou ganhar. Beleza, é, bora lá, cara. Preciso achar agora. Tô lá no, no canto. Cachei! É isso, agora eu vou ter que usar minhas habilidades de tracking. Agora vou ter que usar minhas habilidades de assistir. É. Quase não saiu. Meus queridos telespectadores! Tá todo jogador. Eu nunca fui nesse de basquete. Aí, ah, é, você não estava pedindo de memória? Ainda bem que eu fui embora cedo. Ainda bem que eu fui embora cedo. É lógica, é lógica. Quando chegar na terceira parte, eu já tô, tô todo lascado. Bora, agora é nós dois. É no é dois a partir de agora. É. Cadê? É. Como eu sou o editor, eu vou virar bem pra tua cara, e eu vou fazer um drag na sua cara escrito gay em cima. <risos> assim, que tem muita gente aqui, então vai ficar uma merda. Eu tô vendo que eu vou ter que fazer manual o bagulho. Vou ficar me movendo aqui no meu da metidão, né? eu tô assim, Eu nem vi onde tava. Desgraçado. Aqui, eu vou com o pessoal. Acertei. Esse jogo é muito saturado. Aqui, ó. Uh, tem a sequência certinha que eu acho. Aqui, ó. Sequência de três. Beleza. Eu não vou falar nada. Eu sei que é melhor de memória aí. Eu sou... Laranja uva, melancia, banana. Então, ok Banana tem aqui, ó. Acho que é mais fácil traquear o teu, a tua setinha, sim. Tá, tá ligado? Tá, banana, cereza, laranja, uva. Cereza. Cereja, manga, banana, cereza, uva. Tem então, é o melancia ali na frente também. Vou só o pessoal. Manga, tem manga aqui, ó. Ah, não, tem, tem... furry aqui no meio. Tem um furry. Tem... Mais um. Mais um vídeo, aparece um furry. Indo round. Bora. Quase que foi eliminado nesse. Pum. Dois. Vamos ver. Duas pessoas caíram. Que incrível. Incrível. Quando o meu mouse no meio da tela. Assim que é bom. De, de, de... Ah, Nossa, eu nunca fui nesse. Eu fui nessa aqui uma vez. Quando eu tava jogando em equipe. E evite a Lama ver esses os obstáculos para chegar ao final. É igual aquele primeiro lá, que a Lama vai subindo. Ah, aquele lá eu joguei. Do... Eu não joguei aquele lá, eu joguei esse. Mas não joguei aquele. Caramba, isso parece muito mais da hora. É Faz muito mais fácil você morrer também. Mano, pior aqui tem umas partes tá, parte tá tá, chatas tá. O cara já pulou direto ali, ó. Tu podia ter vindo a mesma coisa. Meu Deus! metade foi embora. É, é assim. Não vou que tem... eu vou deixar aqui, ó. Vai. Tentou nada. E aí, eu vou morrer. Eu vou te conhecer. Eu vou <risos> ganhar pra você, infelizmente. Nossa, deu um teleportada agora que foi igual. Com... Goku no Dragon Ballzinho. Lá vai ele. Que é isso? Viu, né? Multi habilidade, pula. Ai, morri. Habilidade mestre. Não? Foi. Nossa. Habilidade mestre. Previdões vai levar. Previsivas. Previsões previsíveis. O pior que a lama tá coladinha comigo, hein? Tá nada. Nossa, eu, aqui, eu morri. Você tá vendo? É que não tem como passar aqui. Droga, tem que subir aqui em cima. Aí daqui eu tenho que pular lá. Isso. Pô, esse bagulho é chato, hein? Vai pelo lado dele, né? Ah... Vai pelo lado dele! Não! Não! não! É, sair já, já vou sair do pau, gás mesmo Bye Bye, bye Então obrigado galera, caso vocês tenham visto até aqui Se inscreve, compartilhe o vídeo deixa o like E caso vocês tenham gostado, assista esses outros dois vídeos aqui E é isso Valeu, falou